Tranquilo Vamos combinar toda essa munição Ó, altos tiros Agora falta nada mais nada menos que colocar o pistolador no bolso do Leon Beleza, vamos pegar um spray E vamos combinar uma planta A gente tira esses seis tiros aqui E pegamos ainda mais munição para a magnetas Beleza Rapaziada, armado até os dentes Vamos deixar a escopeta ali por motivos de não haver munições suficientes pra ela E a arminha tá lotada de tiro Se precisar De ação, diversão E bagunça A gente pega simplesmente o pistolador Rapaziada, o Caverninha simplesmente vai Organizar a ordem Dos atalhos aqui porque ele curte Peraí, peraí, peraí O pistolador tem que estar tá no, no quarto ali Vamos vamo deixar assim, vamos deixar assim Tá legal, tá, dá, dá pra ir rápido também Oxente oh, tudo carregado no bolso do linho Ó oh. Beleza Rapaziada, estamos indo Para a última ponte, hein O Boot Nelson está atrás de nós outra vez Espero, espero que ele não enche o saco, hein Beleza. escurão, escurão Fitinha, v vamos deixar essa fitinha aqui. Depois a gente pega na volta. Rápido! Olha aqui, beleza. Ó, já, já cai pra dentro do painel. Examina. O código ali era do modo OSS. Eu acabaria profissional nessas baladinhas aqui. Ó. Uh, um pouquinho mais. Up. Tranquilo, agora é só mandar pra dentro, Leon. Beleza. Energia restaurada e restabelecida ao local. Ó, oh, já não vai usar mais. Vamos colocar de volta. Tranquilo, temos acesso ao último e-mail aqui, talvez. De William Birkin. A Umbrella Corporation determinou a suspensão da pesquisa sobre o DI. Em andamento no laboratório subterrâneo Neste, o financiamento foi interrompido e o diretor do laboratório, William Birkin, destituído do cargo. Remetente, BE, assunto sem assunto. Obrigado pelo e-mail, Dr. Birkin. O alto escalão mostrou interesse nessa arma biológica evolutiva que o senhor mencionou. Não se preocupe com os gastos, nossa empresa tem mais recursos do que qualquer outra no país. Remetente, Richard Kessler. Parabéns! Fiquei sabendo das boas novas, que o G está quase pronto, é engraçado você nunca ter mandado um relatório a respeito para a QG da Umbrella, mas, bem, eu posso fazer vista grossa. De todo modo, mande os dados que tiver, pode ser? Não se preocupe, você trabalhou bem no G, mas podemos dar conta do resto. Beijo, John Dolly. Assunto. Comunicado de advertência O senhor está sob suspeita de ter violado Contrato com a Umbrella Corporation Ficou claro que o senhor alegou Ser o proprietário do projeto de E entrou em contato não autorizado Com as forças armadas dos Estados Unidos Favor responder à convocação do comitê de investigação Em 24 horas Rapaziada, o negócio ficou feio Vamos assistir essa fitinha aqui que o Caverninha está Nada mais, nada menos que curioso O cara tá com a fita no bolso dele aqui? Ô tio... O cara me deu uma granada Ô oh, jogo, eu quero fita Fazendo faquinha no baú Acho que ele nem vai usar mais faca não, gente Vamos ficar esperto, hein, já pega essa fitinha benta? Flipa o Leon O oh, Leon, sai da parede Beleza, vamos vou enfiar no, no videocassete ali Profissional para leitura de VHS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 O What the fuck were you thinking? Our orders were to bring him in alive. So those were é, o, cara... o cara tá totalmente destruído no chão. Como que ele injetou o vírus nele mesmo? Pois é, é sinistro, hein? Beleza. Vamos simplesmente dar mais uma verificada aqui. Jogar essa fita benta fora. Rápido! Tranquilo. Com o pistolador já na mão, já carregado e preparado. Vamos nada mais, nada menos que continuar a nossa trajetória do amor. Peraí, peraí, será que foi alguma coisa pra trás? sim! Tem, tem um ponto de interrogação ali, um ponto de exclamação altamente forte na sala. Vai lá e vê! Ô oh, meu Deus, o caverninho esqueceu da outra porta ali, hein? Vamos ficar esperto. Vamos ficar esperto! Beleza? Vamos simplesmente olhar essas máquinas... Vamos ficar esperto hein? Dar a volta. Ter certeza que o local só possui essas plantinhas podres. Rapaziada. Tranquilão Esse local é altamente tenso Muito Top e gigante A Umbrella Umbre, é profissional hein? Ó, oh, ó oh. Zoinhos em estoques Corações Mãozinhas e tudo mais É aqui onde eles preparam tudo, hein Ó oh. Fazer mais munição aqui pra fazer munição De... Magnetas, se tiver mais uma amarela aqui Que eu acho que não tem Vamos colocar no baú aqui Vamos pegar mais uma verde Misturar com essa vermelha Rapaziada, a gente tem força pra abater qualquer inimigo, tio Olha o um tanto de planta Tem mais um inquirribu pra gravar ainda Ô jogo, aí ficou easy Vap Tranquilão, rapaziada Cabe mais planta Rápido Vamos tranquilo Opa, Tem até mais item aqui, hein Ó Polvoretas Tem mais uma pólvora grande ali O cabrinha vai combinar Só pra ficar tranquilão fazer tem 100 tiro mais ou menos de arminha o suficiente pra fuzilar qualquer loki Esse, ó, último e-mail em diário da pesquisa notas crescimento do embrião cobaia 449 após implantação do embrião de, de incisão de 50 centímetros feita do peito ao abdômen do cobaia nível de consequência ECG da cobaia mantido entre 15 lucidez e 10 Logo deteriorou Rapaziada, aqui está simplesmente falando Dos testes nos cobaias que eles fizeram right. Rapaziada, o Nio já com g vírus Vamos voltar até a Ada Pistolador na mão, hein Ei. Oh meu Deus O que está acontecendo? Desculpe, William. escolha. é melhor minha dela, hein? Você chamou essa William. Por que? Não deveria ter sido assim. é a culpa dessa Your umbrella too. You're telling me you weren't involved in this? Yes. But we never meant for this to happen. Then tell me everything. Right from the start. You don't get away that easily. Good God, William! What have you done? So you made this monster. We made the G virus, but we never intended you can this to be. Spin it any way you want. You're still responding. Okay! <laughs> 在哪儿 oh, yeah. oh, Grande, altos braços, unhas, dentes personalizados. <risos> Beleza, rapaziada. Ó, oh, o um bigorna. Com licença, o <risos> Leon está passando. Tá de boa, tio? Tomou um café hoje? <risos> rapaziada, o osso Nossa, oh, ele é bravo, hein? Ó. Oh. <risos> vamos explodir essas bigorna dele. Falei, errei, errei. Tio, peraí. Tem que atirar com calma, que ele mexe muito. Isso. Peraí, peraí, peraí. Nossa senhora, ele busca. Abraça, abraça Vai ter que abraçar, tio. Tem que ser um abracinho Ó, nas costas vai, vai lá, vai lá Aproveita aqui Isso Dentro do bigorna dele tipo, aí, aí cai Tranquilo Rapaziada, vai mostrar o peitinho pra nós? Pra cair patola Ó o que nós faz Ó, um ah! Dois Três Quatro Dentro do seu carambola O que acontece? Rapaziada, tem um monte de munição aqui Você não se importa Tem até spray aqui ele... Nossa, coletânea. É Rapaziada, viu o Tiranossauro, hein Agora, agora ferrou Nível 2. coiche Cadê esse loco? Ô, oh, louco, ele pula! Nossa, que pulo foi esse, tio? Ele pegou! Nossa, ele vai levar na coxa, hein, tio? Beleza. Oh! Mas ele, ro ele roda. É soco rodando, tio. Ô, oh, meu Deus. Carnaval mesmo, hein? Beleza, pode fazer a onda, eu aqui. O passa dentro dele. Ó, a... Ô, louco, não pegou! As costas ele cai. Ele cai. Ô, oh, caiu, não! Ixi! Rapaziada, o caverninha foi seco demais. Peraí, abracinho, abracinho, tio. Rapaziada, o caverninha foi seco agora, hein? Deu uma zoada forte agora. Nossa senhora, ele roda. Beleza. Rapaziada, carrega essa magnetas. Um, dois, três, quatro. Vamos carregar ela de novo? Rapaziada, agora ferrou, nível três, tio. Ó. Nossa, tá vermelho o menino. Fazer de dentro de da cachumba dele Pode O que? pegar o inteiro. Antes de mais nada Nós estamos ligados no spray aqui, hein Ó, oh, É bom respeitar, hein Beleza Vai cachumbão, cachumbão Oh, louco Pois é, tá bravo, hein Tá rosnando Peraí, peraí magnetas. Fazer não é certo esse oh, louco Olha louco. Fazer a derre, vem, vira, vira cachumba bem para com calma. Ele tá muito bravo. Nossa jogo. Vai, o, cara, o cara é risco. pera de E aí? Solta para a paradinha aí. Beleza. Oh! Pega na cachuma dele ó. Manda. Três tiros, hein. Três tiros. Pegou, pegou. Ah, aí. Ó, ó. Quase caiu. Ô, oh, louco. Ó, oh, tá quebrando tudo, tio. Vou ver ele. Nossa senhora. Ah, pegou. É, foi sorte agora, hein. Manda. Manda o peitinho, vai. Manda essa cachumba pra nós. Vira. Ô, tio, ele vai quebrar tudo mesmo, hein. Rapaziada! Quebrar o negócio inteiro vai, vai, começar a girar agora Igual uma máquina a roupa O jogo, não tinha nem como correr disso aqui Rapaziada O cara não morre não, hein Não sei se vai ter como Ai Vira, vira com calma Ô, oh, louco, tio, o que, que foi isso? Rapaziada Se ele não virar esse cachumbão dele Ô, oh, louco, Leon o último tiro, hein Ele vai começar a virar tudo Vai, Leon Boa Peraí, escopretão, escopretão mágico, hein Ô, oh, louco o, o jogo. O oh, cara pula alto, hein? Rapaziada. Acabou o negócio inteiro, hein? Escopretão, tio. Ah! Rapaziada, é a esco... Ah! Rapaziada, você foi tirar a escopeta do bolso? Rapaziada, a escopeta é um item essencial. Olha o tamanho do cano line. largo dela vamos Olha, tinha um monte de item aqui, o caminho não deu nem tempo de pegar O cara quebra tudo Foi necessário tirar a escopeta do bolso pra resolver essa treta Não teria conta de munição que tinha aqui ainda, tipo Você uns 200 tiros pra matar o Loki, hein Beleza Rapaziada, a coisa triste da questão foi que ele gastou 25 tiros de magnetas nessas cachumbas do Loki Foi, foi, rapaz Mas foi necessário, hein, beleza Acho que... Acho que pegamos Com essa parte, Olha ainda tem mais Nossa senhora, jogo Tem mais munição aqui, hein Ó, oh, ó oh. Flash Grenade Rapazes, a munição aqui Era, era importante, o que que acontece Pera aí, vamos descartar Nada mais, nada menos que os 5 tiros de pistolinha que a gente tem Pega mais 2 tiros Do pistolador E agora não cabe mais tiro o jogo. Beleza, rapaziada. Ainda saímos com somente um spray. Tranquilão. Vamos nessa, viu? Subiu o elevadorzinho. Oh, Jesus. That looks bad. Feels worse. Believe me. Talk about what you said. I don't know how much I believe. Just tell me you'll destroy that G-sample. No, it's evidence. It's going to the FBI. <laughs> you trust that bitch. What's that supposed to mean? She's not FBI. She's a mercenary. She's gonna sell it. The G-virus is gonna go to the highest bidder. Oh, shit. I hope you're right. But if the G-Virus gets into the wrong hands... Rapaziada, tarefa não fácil para o Leon Tranquilo, vamos, vamos continuar indo Para frente aqui com o nosso pistolador Beleza, elevador central para sair fora O Leon já tá ligado no caminho Mas é, daí eu cheguei e hackei em dois segundos o negócio de ficar pegando um pulseirinha aí. Eu estava aí. pensando em você. Isso faz dois de nós. Eu estava ficando Não, nós Eu tenho que perguntar algo. O caminho claro. Por me diga que você conseguiu. eu me verificar o g vamos Antes de fazer isso, She claims you're not FBI. Oh, Leon. Why couldn't you just hand over the sample? Because I realized, as much as I wanted to trust you, I didn't. I really hoped it wouldn't end up like this. So that's all this was? I was just some pawn to you? Look, I'm just doing my job. And I'm doing mine, so drop that damn gun! I'm taking you in. Hand over the sample, Leon. I don't want to hurt you. And you shoot me. But I don't think you can. I've got you. It's not worth it. Don't do this. Take care of yourself, Leon. Rapaziada, é, nada engraçado Beleza, temos 10 minutos para fugir do laboratório O que que acontece? Vamos cair para dentro Pasa Tranquilo, então, Escopeta já está na mão Arminhas e tudo mais Rapaziada, é, temos aí ó. 144 tiros de arminha Dá para dar uma brincada o um problema com o pistolador. só tem dois o Elevador Rapaziada, olha as paradas aqui tio Beleza, chegou o momento ali, 10 minutinhos para sair fora place is coming down. Listen to me, you need to get out, fast. Yeah, there's a way out. We can make it. Where are you now? Claire, are you still there? Leon? Hey Leon, you're breaking up. Forget about me. Just get out of here. Damn it. Bora Leon, bora sair fora. Nove minutos. Para dessa, Leon. Faquinha essas horas. Pega aí, bota no bolso. Vaca, Você é louco, cachoeira. Rapaziada, ainda bem que tem negócio pra salvar aqui. O caverninha não salvou. Não tem espaço, vamos simplesmente escorregar no baú. Meteu o foguista. Rapidão, pegamos. O Ink Ribbon e Vap Pois é, de momento a Magneta somente Tinha dois tiros Então, vamos simplesmente Pegar mais tiro primeiramente Pode ser que a gente venha pegá-la Logo em breve Interessante. Esse copretão já tá preparado O jogo Só pra você ficar esperto viu? Só pra você ficar espertinho, esse copretão vai arder Já tá marcando Passa, ali. Tá cheio de fumaça aqui, hein Plantosa Pega Olheu Olheu, peraí, desce Olheu, desce desce tranquilamente, tem tempo, tá? Não fique brincando Oito minutos para explosão Beleza Ah, eu pego sua cabeça, tio Vai, ah, Ardei, esse zoinho seu Valeu, bica esse lock. Loki, tem saída não? Rapaziada, cadê ele? No meio da fumaça. Ó louco! Rapaziada, ele vai marcar, ó. Só pra largar de ser trouxa. Tem munição pra caramba. É, tio, tá de boa! Rapaziada, vamos deixar o lock aqui que ele não morre. Ah, mas deu uma lição pra ele, mostrando que o é embaçado. Cabreirão, oh, tranquilo. Aí, tira de boa Fica tranquilo no chão aí Rapaziada, ah! aí, fechou, hein, fechou E aí? Until é pra cá, pra cá, Liu. Bica a porta. Tranquilão. Ah, tem tempo so pra pegar a plantinha chef. vermelha ainda. Né? É, vamos ficar esperto. Rapaziada, quem vai ficar fora da jogada? Acho que vai ser a Magnetas, hein? Antes de mais nada, vamos vamo simplesmente gravar. Ainda sobrou o um Ink Ribbon. Deu um certinho. Pô, meu, se estiver aqui, hein? Tem máquina aqui não, Gil? Não! Olou que em jogo? Tem máquina aqui não? Não! Não tem máquina. O que é que acontece? É Vamos simplesmente Jogar isso aqui fora A gente precisa de mais um espaço Pica Beleza Perfeitamente no espaço do Leo Inventário profissional Rapaziada, é, 6 minutos e 20 Vamos vazar que esse negócio vai explodir Rapaziada, tinha que estar tá com a granada, tem granada na mão Vamos usar as granadas nesse lote. Rapaziada, aí volta Mais forte do que nunca Rapaziada, sem a magnetas Estou pressentindo Que vou me ferrar Beleza, Faz pro cantinho Cadê ele? Beleza Nossa, é fogo Taca fogo! O jogo, hein? Taca fogo, hein? Rapaziada, é ópera. Rapaziada... É Ô, oh, louco! Olha, eu não joguei, não? Spalhe esse lock, hein? Vaza, vaza pro outro lado, ó. Vamos, vamos, vamos... Vamos vamo catacar as granadinhas esse lock. Nossa, jogo. Olha, Leon! Olha, Leon! Oi, tô bem, tô bem, tô, tô, tô calmo! Ele tá vindo! Rápido, veloz e com garras! Ele pega, não tem jeito, ele pega! Toma pra você, de amor! Ó! Oh. Passa Leão. passou perto Vira, seu Loki Beleza, continua, continua ali, Vamos cegar o Zain, segue o Zain Ai, segue, tio Cega Ai, você barcou Ô, oh, louco! Ô oh, jogo Sorte que foi pro Kaution Sorte, jogo, sorte Oh, meu Deus escopreta É o momento Momento de brilhar, escopreta Vamos confiá-la Vamos precisar da sua ajuda, escopetão. Isso Aê Vaza ali, Ah, oh, meu Deus Rapaziada, oh, só tem mais um sprayzinho O dedinho aqui, de usar a plantinha Tá daquele hype Beleza, tava no fine. então Só que pegar essa coisa lock aí no chão Beleza, onde é que tá esse negócio? Beleza, rapaziada, é agora Tranquilo, será que vai é pro inventário? Só pro inventário, tá de boa Eu não tenho certeza foi pro inventário o oh, jogo! Nossa, atira esse loco Ah, dentro da sua cara, cadê? Bazuca DA SUA CARA! VAI! Rapaziada, é, fritamos o bacon desse lock, Loki LANGUÇA Rapaziada, é, quatro minutos aqui, bazuca na mão oh, meu Agora pode vir, pode vir Rapaziada, estamos é, mais ou menos no, no danger Chegamos com a planta necessária Oh meu Deus, ai eu vou curtir! Vou curtir! Rapaziada, vamos ter que verificar que se os Loki estão com sintomas de estar morto Rapaziada, perna e braço pra todo tá lado, bazuca lá. É. Beleza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 Rapaziada, jogo intensamente hardcore, juntamos os itens necessários para terminar, o William, o caverninho usou umas 4 5 plantas combinadas, lá foi onde que destruiu a gameplay, mas o caverninho já tinha salvado em slot diferente, caso essa treta final aí fosse muito zica, o que que acontece com a granadinha, só jogando a granada ali, foi um, foi um esquema profissional e, e, e astuto para combater esse tal de Boot Nelson Great job. rapaziada, venho a confessar que esse Resident Evil foi nada mais nada menos o melhor na minha opinião tanto graficamente tanto quanto a jogabilidade, história e tudo, Para mim foi o Resident Evil perfeito Show. Sim, algumas coisas do gameplay são, é, é aquele que bota o coração a mil grau. o Boot Nelson atrás os leakers Aí você tá num local que você não pode correr Mas o Boot Nelson aparece, bicudando a porta E você tem que correr E os slickers vão atrás de você Rapaziada, o jogo é altamente massa Beleza? Com tudo isso, esse foi o lado A pelo jeito Deve ter uma história ou um final um pouco maior Conforme tinha no Resident Evil raiz É, ué Rapaziada, o Caverninha vem agradecer a todos os cavernistas que deixaram seus likes Que compartilharam os vídeos com esses compartilhamentos constantes, a caverna tá começando a crescer, eu agradeço a todos. O que que acontece? Ainda tem o lado da Claire para ser jogado, o Caverninha não viu nem trailer, nem nada. Jogou o do Leon, vamos jogar o da Claire. Com certeza vai ser muito diferente do lado do Leon. Usaremos a delegacia, mas teremos outras chaves e certeza que iremos por outros caminhos. É, eu sei. Rapaziada, é mais ou menos isso. Agradeço a todos vocês que acompanharam a série inteira. Se você perdeu os primeiros episódios, vamos ficar ligados. Tem a playlist, siga, porque esse game é mais. É isso aí. Beleza, rapaziada. V vamos simplesmente ver o que o game vai nos falar. Ó.